Opa, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar mais uma produção aqui. Alex Tavares chegando para tentar aproveitar esse tempo aqui de deslocamento até o consultório. Eu vou conversando contigo, vamos um nesse bate-papo dentro daquela perspectiva de produtividade máxima, com saúde, qualidade de vida. Vamos juntos então pensando em temáticas que envolvem a psicologia, o desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, bem-estar. E hoje eu quero falar um pouquinho contigo a respeito do motivar-se, motivação. Como a gente pode desenvolver a motivação? Há várias maneiras de desenvolvimento da motivação, né? inclusive alguns outros vídeos nesse canal que a gente abordou essa temática, então logo depois da vinheta de abertura eu volto com essa reflexão como motivar-se de uma maneira bastante simples e com fundamento em pesquisas na área da psicologia. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, lembra que tu pode assinar o canal, clicar no sininho assim tu recebe uma notificação das próximas publicações. Também pode compartilhar, comentar, e escrever aqui, inclusive, nos comentários, as tuas dúvidas, sugestões de, de temas é, sempre direcionados, combinado? A ah, psicologia, desenvolvimento pessoal e produtividade. Inclusive, a gente tem uma pesquisa aqui no canal do YouTube que está funcionando. Tu pode só com um clique já dizer qual a temática que tu mais gosta e que tu quer os próximos vídeos, tá bom? Então, logo depois da vinheta, estou de volta com a temática do motivar-se. Até mais!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 Muitas pessoas mandam perguntas, questionamentos a respeito da, desse, dessa temática e muitos dizendo que não tem motivação para fazer quase nada. Né? Não tem motivação para estudar, para fazer exercício, para sair, para trabalhar. Essa é uma temática interessante. Uma coisa que eu quero que tu tenha em mente é que a motivação ela é. ela pode vir depois de colocar em ação algum ato. Esse é um ponto nodal. Muitas pessoas esperam que primeiro venha a motivação para depois fazer algo que é importante. Algumas pesquisas foram feitas avaliando esse processo de motivação. Várias foram feitas, por exemplo, na, nos Estados Unidos, nos departamentos de psicologia. E algumas conclusões vão no sentido que tu pode começar a exercitar a tua motivação, aumentar a motivação, a partir do momento que tu começa a decidir. Olha o detalhe. A simples possibilidade, a simples reflexão, a ideia de tomar escolhas, fazer a opção, eu quero isso, não quero aquilo. Isso já é o suficiente para algumas pessoas, a gente sempre tem que cuidar com generalizações na área da saúde, mesmo quando a gente usa uh, como fundamento pesquisas científicas, mas o que as pesquisas estão apontando é decida porque tu aumenta a probabilidade de tu fortificar a tua motivação. E depois, quando tu começa a cada vez mais decidir, é como se tu assumisse um comprometimento, uma força psicológica, um comprometimento com a escolha que tu fez, então, decidir fazer musculação, uma caminhada, aí tu já começa a exercitar um processo interno, o teu psicológico ele já começa a funcionar para se direcionar com o que tu escolheu, a partir desse momento, tu começa a ter um pouco mais de força de motivação. E agora, a partir desse momento, com certeza vale a pena tu entrar em contato com conteúdos que cada vez mais colocam em ação, a, em ação o fazer. De, a conteúdos, inclusive que a gente produz, a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, eu vou falar com o pessoal da equipe para deixar aqui embaixo do vídeo, mais conteúdo para que tu possa, enfim, ir além nessa temática de como motivar-se mas não só motivar, se também fazer. Mas eu quero que tu tenha em mente isso. O simples fato de decidir mentalmente o que tu quer, altera o grau da tua motivação, porque tu começa a se comprometer contigo para fazer o que tu decidiu. Tá bom? Fica essa mensagem, então, nesse vídeo rápido. E tu pode ir atrás de mais informações aqui no link dos dados que eu deixo embaixo do vídeo e se tiver mais dúvidas sobre essa temática, depois de entrar em contato com esse conteúdo que a gente deixa também embaixo do vídeo, pode entrar em contato, comentar, enfim. Bom, vou ficando por aqui nessa produção rápida, com esse tremor do carro, na estrada aqui eu tô dirigindo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, e se tu gostes, de conteúdo que relaciona a psicologia, desenvolvimento pessoal, produtividade, motivação, pesquisas científicas na área das ciências da saúde, lembra de assinar o canal, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Até a próxima produção e muito obrigado pelo teu tempo e a tua energia aqui junto com a gente. Até mais, tchau, tchau! Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares.